Ultimamente tenho visto muita gente mergulhando nessa ideia de fazer GIFs usando fotos. E pra ser sincero, eu tenho me divertido bastante com o conteúdo que eu tenho visto no Instagram e um pouquinho no Facebook, porque eu pratico mais não no Facebook, mas quando é no Facebook tem conteúdo lá. De conteúdos simples até narrativas completas criadas usando só sequências de fotos, inclusive pra isso você pode seguir a Ana, que o perfil dela tá aparecendo aqui, e até onde eu me lembro, ela fazia GIFs muito fodas. Tem conteúdo pra todo mundo. Na área do GIF, tu pode fazer qualquer coisa usando um GIF. E hoje eu vim trazer para vocês um baita do intensivão, tentando ensinar da melhor forma possível como se fazer um GIF usando sequência de fotos. Primeiro de tudo, a câmera que eu uso é uma Sony A6000. E as minhas lentes são uma Sigma 30mm f1.4 e uma 16-50mm 3.5, 5.6, vulgo, lente do kit da Sony. Aquela pancake. E por que, que eu tô falando disso? É muito simples. Porque dependendo da sua câmera e da sua lente, é óbvio que os resultados vão ser diferentes. Vamos lá. Pra fazer um GIF, a gente vai precisar tirar muitas fotos em sequência. Muitas fotos em sequência e algumas câmeras aguentam tirar mais fotos em sequência do que outras e essa vai ser a parte principal do que, que a gente vai falar aqui hoje. A primeira coisa que você vai fazer é setar sua câmera para ela estar em foto em sequência. Na minha câmera eu consigo selecionar se quer tirar fotos em High, Mid ou Low. Não, eu não estou falando de tech. Esse High, Mid e Low está falando diretamente sobre a qualidade da foto que você vai tirar. Se ela é alta qualidade, média qualidade ou baixa qualidade. Quanto maior a qualidade da foto, menos fotos em sequência você vai conseguir fazer. Porque quando a câmera tira muitas fotos de uma qualidade muito alta, é óbvio que o processador dela em algum momento vai falar ou oh, para! Então sempre tem isso em mente, se você quiser muita foto, bota em low. Mas eu, eu, eu, não sacrificaria qualidade de foto por quantidade de foto. Por mais que a gente precise de muito, sempre mantenha em mente que tu precisa de qualidade também, né? Por favor. Com essa opção explicada, eu quero que você faça o seguinte. Bota a tua câmera para tirar fotos em RAW e vê quantas fotos tu consegue tirar em sequência. Normalmente, não são muitas. O RAW é um tipo de arquivo muito pesado. Então, assim, o processador da câmera já chora do jeito normal. Com o RAW, ele chora muito mais. Óbvio que existem câmeras que aguentam isso. A 7.3, por exemplo, que se eu não me engano é a câmera que a Ana usa ou usava para fazer os GIFs dela. É uma das câmeras que consegue fazer isso até que bastante bem, diga-se de passagem. Mas como a minha câmera não é um puta de um canhão como a 7 a minha 6000 eu tiro foto em JPEG. E eu escolho a opção Fine, ou FINA, que é a melhor qualidade de JPEG possível. Configurou isso, botou em JPEG ou oh RAW, que você acha melhor, claro, e botou para tirar foto em sequência, testa. Pega alguma coisa e larga o dedo, rá, deixa tirando foto, vê quantas fotos tirou. Por que, que eu tô falando isso? Tá vendo esse GIF do dronezinho subindo aí? 4 segundos de GIF. 4 segundos de GIF, sabe quantas fotos eu tirei? 50. E esse é um GIF pequeno, se você quer realmente fazer um GIF bem, né? tire bastante fotos, é por isso que eu tô te falando. Agora, uma dica que não tem muito a ver com câmera, tem mais a ver com, com direção criativa. Quando tu for fazer um GIF, lembra sempre de tentar trazer movimento para tua composição, sempre, por mais que a pessoa, o objeto em si que você esteja fotografando, não esteja se mexendo. Tenta fazer a composição, no geral, ter algum tipo de atrativo. Porque senão vai ser só um gif de uma pessoa parada. Tipo... Foda-se. Ninguém liga, não é legal, tá ligado? Por exemplo, esse gif que eu fiz durante um fashion filme que eu tava filmando, por mais que o modelo estivesse relativamente parado, tinha movimento do cabelo dele, que ele tava mexendo o cabelo, tinha o um movimento do sol entrando e saindo do quadro, tinha o um movimento do meu corpo, que eu tava sempre mexendo um pouquinho para criar um pouco de dinamismo. Então você sempre tem que ter isso em mente, sabe? Porque se for pra pegar um negócio super sem graça e ficar tipo, tirando 10 fotos, e é melhor você tirar só uma foto mesmo, sabe? Não precisa fazer um GIF disso. Um outro exemplo, é esse gif aqui que eu fiz durante a gravação de um clipe, onde eu tinha algumas pessoas alinhadas e um muro, e cada uma delas estava fazendo um movimento enquanto eu estava clicando. Nesse caso, elas estavam completamente paradas, fazendo só tipo um movimento de mão, alguma coisa assim, e eu estava mexendo, fazendo um movimento meio que circular, diria assim, sabe? Um movimento anti-horário, e no final eu consegui ter esse efeito aí, que particularmente ficou bem maneiro também. Nesse caso, eu não fiz isso na mão, eu fiz isso no meu Gimbal, eu botei a minha câmera no Gimbal, setei o que eu queria e fiz o movimento. E isso é uma outra dica que se você trabalha com vídeo e tem um Gimbal ou já tem um Gimbal por algum qualquer outro motivo, foda-se, lembra sempre que você pode usar um Gimbal para fazer um trabalho maneiro de sequência de fotos mas ainda assim vale a pena você sempre tentar fazer algum tipo de movimento para chamar a atenção de quem está vendo o seu GIF não só por ser uma sequência de fotos, mas por ser alguma parada que, que agregue alguma coisa. Que tenha uma composição legal, sabe? Sempre, sempre lembra da composição quando você estiver fazendo alguma coisa. Agora que a gente já tirou as fotos, o processo é bem simples. Eu não costumo editar as fotos individualmente no Lightroom antes de jogar elas para o Premiere. Eu só pego as fotos, jogo lá, crio a minha sequência em 24 frames por segundo, em 1080p, e vou colocando foto por foto. Quando você coloca uma foto na timeline, por padrão ela entra com 5 segundos, o que é tempo pra caramba. para fazer um GIF tu precisa de bem menos do que isso. Então eu seguro na, em alguma das duas pontas da foto e puxo até ela ter 00.00.00.03 O que é equivalente a 3 frames, que é o que a gente vai precisar para fazer o nosso GIF. Todas as fotos têm que estar com 3 frames e uma exatamente do ladinho da outra. Lembra de não repetir foto. Eu sei que é muita foto, é um processo muito chato, você pode acabar repetindo, mas sempre tenta dar uma conferida se você botou só fotos diferentes na sua timeline, porque senão vai dar uma esgada no gif, vai ficar meio feio. Aí você já botou lá, já fez direitinho, botou toda a foto uma do lado da outra com três frames cada uma, vai no começo, dá o play e vê como é que ficou. Talvez você tenha achado um pouco travado ainda. O que é completamente normal. Se você achou, você pode vir e tirar um frame de cada foto. Cortou aqui, cortou aqui, juntou tudo, agora todas as fotos têm dois frames e você dá o play de novo. Agora provavelmente está muito mais suave e é assim que eu costumo deixar os meus. E outra coisa que você tem que fazer é exportar isso do jeito que você acha melhor. Se você quiser editar a cor no próprio Premiere, você pode criar uma camada de ajuste, botar em cima do, dos arquivos e simplesmente ir lá no Lumetri e editar a cor bonitinha e fofinha e tudo mais. Se você quiser fazer esse efeito de vai e vem que eu costumo fazer nos meus GIFs, é só selecionar tudo, clicar com o botão direito, em aninhar, depois duplicar isso, para ficar dois né o original e o duplicado clica no duplicado aperta Ctrl R inverter velocidade aí ele vai ir e depois vai voltar aí você duplica quantas vezes você achar que é necessário para o teu gif seguir né e é isso o gif pronto pode publicar se quiser pode fazer o que você quiser se ficou com uma dúvida, Pode deixar um comentário ou mandar uma DM no Instagram que eu te respondo numa boa. Se você não segue a gente no Instagram ainda, você pode dar uma olhada no link na descrição ou aqui do lado que vai estar passando. A gente sempre está postando algum tipo de conteúdo, está postando ensaio, está postando fotografia. Vai lá que vai ter alguma parada divertida para você. Se você não é inscrito no nosso canal também, se inscreve aí para acompanhar os vídeos semanais que a gente vai lançar em relação à produção de vídeo. E também manda esse vídeo para algum amigo teu que gosta de produzir coisas, talvez ajude pra caramba ele em alguma coisa. Para quem não me conhece, eu sou o Jota, esse foi o WizFX, e até o vídeo da semana que vem.